Pessoal, beleza? Aqui é o Titi trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação. Segue no Instagram, no Facebook, nas minhas redes sociais que tem aí. O link do DDTank que eu vou estar jogando tá na descrição. Espera, ó, você vai clicar no link, esperar 5 segundos, colar o anúncio e vir jogar com nós aqui, beleza? Cara... O servidor que eu tô jogando, mano, é um servidor do Fabotank Tá bem botado, galera, o link dele tá na descrição, como eu disse pra vocês Entra, vem jogar, porque tá bem divertido Eu fiz umas lives aí no canal, vocês estão apoiando E eu tô vendo aí que compensa fazer live pra vocês Então se você tá gostando das lives, tá gostando dos vídeos O que, que você vai fazer? Vai ajudar o tio a bater a meta dele Que é 5k, durante esse ano aqui de 2019 Mano, é bem simples bem fácil Pegar o canal compartilhar com um amigo que gosta dele do Tank Simplesmente isso Tranquilo, vamos aqui, o intuito desse vídeo é só mostrar minha conta eu Não vou fazer PVP porque é 5 horas da manhã, tá quase dando 6 E eu vou querer mostrar minha conta porque eu fiz algumas evoluções offline aqui Offline não, as lives, se você quiser acompanhar 4 horas de live, tá aí no canal 2 horas Basicamente 6 horas de live Mas enfim, vamos aqui, ó Verdadeiro Dom de Anjo, mais 10 Espada do Conte, mais 12 Roupa, mais 12 E chapéu, mais 12 Ataque tá quase, tá quase full 2k Vida 13k O treino Tô upando devagarzinho Prática física Nada upado Comecei a conta ontem Ah tá O totem nível 16 Perlas Full dano 16 também E 17 Fulgura Nada ativado, não tem nada pra mostrar o pet, tem alguma coisa pra mostrar O pet é o da fênix nível 31 Falar em pet, vou mandar um salve aqui pra esse mano Ele me ajudou É o tal de... Ah, não, mano, vai tá aparecendo aqui Vou mostrar a conta dele Um salve pra você, é porque tá de madrugada E o notebook fica bem distante da minha capa Não tem como ficar lendo assim sempre, né, galera Mas dá pra ver que a conta do cara tá quase 7 milhões, nível 41 e se você tiver uma conta e quiser me emprestar para fazer pvp aqui no Fabotank é só conversar comigo no Twitter ou... é só no Twitter mesmo, porque no Facebook eu não entro lá mas no Twitter é sempre tô por lá, se você quiser mandar um mandar um direct lá, daí você manda com sua conta, daí eu gravo, faço uns pvp com edição top tô entrando aqui no clube da sociedade acabei de entrar aqui né, para mostrar pra vocês a minha sociedade, meu ex Tank A gente conseguiu 11 membros Não, 12 membros, né, contando comigo Devido à live, né, mano E também a sociedade tá upando É, devagar Os caras tão doando algumas coisas Eu não vou doar isso aqui Porque eu tô afim de comprar o pirulito, né, mano Basicamente Minha conta é essa, né, galera Tá fraca, um pouco, tá Mas isso é um dia de up 125 mil de FC O XP tá bem alto, mano, porque, tipo assim eu fui só no salão da arena Fui um pouco no central Mas eu upei muito assim ó, mano Do nada tá ligado Ficou muito XP aí, Pra mim ainda tá nível 25 Aí quando eu gastei que ver aqueles negócios de super é, Esqueci o nome aqui agora Super porção de XP Não usei, entendeu Se tivesse usado daí até que eu tinha entendido o nível Que eu ia estar. Tá. Mas basicamente era esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo aqui não vai ter corte Vai ter umas edições sim, uma musiquinha de fundo e tal, vai ser postado antes da live, hoje vai ter uma live no canal, para você que gosta, está assistindo o dia 19, vai ter uma live, vai acontecer às 5 horas, 5 e meia praticamente, vai durar até as 3 horas da manhã. Se você quiser aparecer, eu vou estar aí fazendo uma livezinha legalzinha pra vocês, com boa qualidade. E é de DD que demorou? Na hora que lançar o servidor do Walker, que é o 10.1. Vou estar tá fazendo mais vídeos para vocês lá e vídeos de evolução aqui. Se você quiser aprender a evolução, é só seguir o canal e sempre estar tá acompanhando aí. Ativa o sininho, que assim você não vai perder nenhum vídeo que vai sair aqui do canal. Me segue nas redes sociais, porque isso é muito importante para mim ajudar a divulgar que aqui os vídeos lá para vocês. Sempre você está mais orientado, sempre está... Por dentro do que está que acontecendo, se tiver algum sorteio, você já vai ser o primeiro a ganhar. Essas coisas. Segue no Instagram e me manda uma solicitação no Facebook. Isso, tá vendo? Se você quiser entrar no servidor, tá na descrição, espera 5 segundos. Clica no anúncio, o anúncio, pula anúncio. Clica lá, o robô, desce para baixo. Clica lá, é gerar link. Você vai cair aqui no DDTank. Criou a sua conta? Entra na minha sociedade. Moet os que vai ter uma ajuda de geral que está bem forte. E a sociedade que vai ser top. Beleza? Um abraço do Sr. Tietê, todos fiquem bem, até o próximo vídeo, acompanha a live, tamo junto e falou!